Olá pessoal, eu sou a Karen Alvarez, sou autora de Inverso, de Alameda dos Pesadelos e a Cléris me convidou para vir aqui para falar para vocês um pouquinho sobre como os blogueiros ajudam os autores nacionais. O que eu posso dizer para vocês é que se não tivesse a ajuda dos blogueiros, eu não estaria onde eu estou hoje, com tantos leitores com, aparecendo no, no ranking da Amazon, aparecendo com mais vendidos, já com o segundo livro que já tem vários leitores. Se não fosse pelas resenhas dos blogueiros, se não fosse pela divulgação que eles fazem, por todo esse trabalho que eles fazem de coração para a gente... Não, não teria tudo isso até agora. É, se você parar para pensar, um blogueiro que divulga o seu livro no blog dele, aquilo se espalha para várias pessoas e aquilo vai é, a mensagem vai passando, vai passando. Então, quanto mais blogueiros ajudam, melhor é pra para gente. E eu só tenho a agradecer a todos os blogueiros que leram, resenharam, especialmente a Alameda dos Pesadelos, que foi meu primeiro romance. Se não fosse por eles fazerem essas resenhas, eu não estaria aqui agora, com o meu segundo romance, Inverso, e não teria a divulgação que ele já tem agora, que lançou há um mês e já tem várias, vários leitores no Scooby, já tem resenhas, isso tudo grátis a esse trabalho desse pessoal que faz tudo por amor à literatura. Além disso, além de autora, eu também sou blogueira no, por essas páginas, então eu posso falar um pouquinho com propriedade de como é ser blogueiro e de como é, a gente, né, como eu também sou blogueira, faz esse trabalho, é, muitas vezes sem ganhar nada, muitas vezes gastando do próprio bolso, pra, seja para enviar livros, seja para é, pagar o servidor, pagar essas coisas, para aprender a mexer em HTML, essas coisas, não é um trabalho fácil, mas é muito prazeroso, afinal de contas a gente ama ler. E eu, no caso, amo ler, amo escrever. Então, só tenho muito, muito, muito a agradecer aos blogueiros. Obrigada por esse trabalho, obrigada por me ajudarem. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês acompanhem aí os blogs literários. Comentem, participem e leiam, leiam, leiam muito. Beijos!